Vamos detonar três lá. Vamos detonar essa porra! Cara, vamos ver. Aí, eu levei um. Boa! Vai meter outro aí. Deixa eu ver a camerazinha antes, pera aí. Opa, lá em cima, ó. Aqui, ó. É, eu tomei um tiro de algum lugar. Ai, caralho. Tô de granada e vou morrer. Puta que pariu. Eu não tô com aquele bagulho de abrir. Do termite. Abre aí, consegue abrir ou... Porque eu não quero usar Termite? Abre lá, abre lá. Ó, oh, os caras estão tá atirando aí, é isso? Varado é, ou não? É, então não vai. vai. Aí eles destruíram seu bagulho. É, abriu naturalmente, deixa eu ver a câmera. Tá lá no fundo. Ei, Ai caralho, essa. quase que eu mato. Quase que eu mato um aqui, não pé sei qual, quem que era. O pé grande, caralho. Passei <risos> ali, mano. Eu matei meu amigo de escudão, viado. Ele tá muito puto. Nossa! Eu tô sozinho aqui na B, mas. Bora! Alguém já tá no chão Cara. lá, hein? É, tá tô indo lá reviver. Já levaram ele, cuidado. Ah não, não levaram ele não, eu revivi ele. Ah, é bom. Que merda, cara, eu revivi ele pra nada. Ele só destruiu só Frost ali, ô oh, Crazy. eu vi. Entrou, entrou, entrou, entrou. Uou, não. Ai, Se fudeu! Um tiro na cara do Termite, Termite já não entra. Ele tá aí na bombeira ali, ô oh, Crazy. aí, ó, oh, naquela porta, na porta. Tá. Aqui? É, ó, ele matou o pé grande. Tá na escada, tá na escada. Ah não, tá lá naquela sala, lá na sala. Já na vi. Sala. Será que ele me viu? Não. Pelos desse Deixa eu ver se tem câmera. Olha, ele Os caras plantaram. Atenção. Ele tá atrás. Ele tá atrás, viu? Os caras plantaram. Desativador encontrado... De sua... É aí, ó. É ali mesmo. Caralho, aí, tô tá Ah, segura quadrado, é Craig. Segura quadrado. Caralho, não sabia. Ah! ah a é mano, O perdeu... que isso tá acontece não. comigo? A gente perdeu porque eu tava dando porrada no bagulho e não segurando quadrado, caralho. Ah, e também porque o LED me matou. Nossa, mano, não, eu caguei. Sim, sim. Cara, não tem ninguém na B. Vou plantar. Não, tem um sim. Tem um? Tem. Peraí aí que eu não vi. Entrou o carrinho lá... Destruindo o meu carrinho. Do... Ele é defesa a pelo é eu mato. Tá no pão. Tá no Alçapão. O mandou está instante. volta? Tá no alçapão. Tá alçapão. Tá alçapão. Tá alçapão. Tá alçapão? Não. Pronto. Não. Eu, eu pego a porta, você pega o sapão, pode ser? Pode ah, ser Eu tô pegando a janela aqui também Ah cara, aqui dificilmente não, não, tá, eles vão tá, entrar Tá vindo, tá vindo, tá vindo pro defuser Caralho Caralho, viado, atrás, atrás, atrás Aqui, ó, ó, tá, tá vindo lá longe. O Walt tá na a janela aqui, ô. Oh, fica olhando mato, o coisa, fica olhando o. Corre, madafaca! Não deixa ele chegar Se ali. Se fudeu! Levei dois, levei dois. Tem um dentro lá, tem um dentro. Boa, pé grande, esse é o pé grande, cara. Esse é o pé grande, meu irmão. Puta, eu matei o cara, ele era doc, eu não vi, ele me levou. Que pariu, mano. <risos> É só ficar, tipo, cada um em uma janela, tem três janelas, ó. Aqui não estão fechadas pela coisa que tá. Deixa eu ver a câmerazinha, galera, peraí. Ah, oh, eles vão que nascer que que pra tem aqui, tempo. ó. Eles vão nascer pra aqui. Ó, é. por aí não tem ninguém onde você apontou. Não estou vendo é, sim, ninguém. Então, tem? Um tem? Só, não, só falta um. Nossa, não deu nem graça. É graça pé grande mata todo mundo. Pé grande mata então, todo mundo, matar porra. Um é, meu. O foco é o se pé a gente grande ter ganhada, a gente tinha, Se a gente quisesse se a gente tinha que ter matado o pé grande. É. Oh, Ai, yeah. Ah, mas tá bom. Quanto mais o pé grande matar, mais rápido eu chego na próxima. Aí sim, pô, claro. Aí, gente... Não esquece de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Compartilha essa porra também. Vamos detonar!